Olá, que é o Marildo, Bem falar do Advance Car, o plano de multibenefício. Gente, nos próximos vídeos agora eu vou estar sempre falando que o Advance Car não é um cartão de crédito, e sim um plano, um plano de multibenefício, porque muita gente confunde, muita gente me pergunta, o que é aquele cartão de crédito que você está fazendo divulgação? Não, não é um cartão de crédito, e sim um plano de multibenefício. Vem falar aqui, já vem alguns dias já que a gente vem divulgando, e mostrando, e algumas dúvidas, algumas sugestões, vem sendo dadas pela população. Abordei três pessoas e as pessoas falaram assim, nós apresentamos um plano, e a pessoa gostou por o nosso plano ser diferente, o nosso plano não, ele não é igual aos outros. E sim, ele é diferente, vem trazer realmente benefício para aquele que adquire o nosso plano. O que, é que as pessoas falaram? Olha, eu tenho um outro aí, ele não tem a mesma nuance que a de vocês, mas tem uma médica que eu gosto muito, que ela atende, mesmo sendo em Ribeirão. Então, o que, é que nós falamos? Nós passamos para a administração e a administração falou assim... <cười> vai até o, pegue o nome do médico e vamos entrar em contato, vamos ver se ele entra com a gente, tá? Então, a sugestão de vocês, a gente acolhe ela, traz para dentro, nós conversamos com o dono, com a administração e vamos atrás, tá? Então, a... o plano, ele está a partir de 24,90 e tem vários benefícios. O nosso escritório é na rua Coronel José Teodoro, no 402, para baixo da lotérica, os números de WhatsApp para que você entre em contato, para você ter esclarecimento, ele vai estar acima. O Advance Car veio realmente para trazer benefícios para a população. Muito obrigado.